Olá, it's me Thaya. Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu venho aqui e vos mostrar como usar Tic Tacs. Para quem segue o meu Instagram sabe que a página é Muita Beleza e enviou meu cabelo. Então, hoje vou vos mostrar como aplicar esse cabelo. Esse cabelo é um cabelo natural um, que é Tic Tac. Vou vos mostrar porque é chama-se Tic Tac. E a razão que chamamos de Tic Tac é porque... Instagram. sabe sabe sabe sabe que estou sempre a falar sobre esse credo. então agora eu vou começar por fazer viradas atrás e vou deixar essa parte de frente Vou fazer viradas na parte de trás, as viradas não tem que estar perfeitas ou qualquer coisa assim, só vou fazer algumas viradas, pode fazer quatro, isso depende...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 Assim E vou separar também aqui tirar o cabelo daqui Vou fazer uma virada aqui porque achei que estava muito comprido em alguns cintros então vou começar por aplicar a parte mais curta em baixo e a parte mais comprida em cima um like e seguir as minhas redes sociais que eu vou deixar abaixo e